Trabalho não dá trabalho. Siga o RR. Valeu. Oi galera, que é a Tainara Oje. Eu vou falar uma coisa importante. Trabalho não dá trabalho, siga o RR. Beijos. Gente, ó, trabalho não dá trabalho. O RR sabe tudo sobre o assunto, né? Verdade? Trabalho não dá trabalho, siga o RR. Valeu! Trabalho não dá trabalho, siga o RR. <risos> tô brincando. Aqui... Terminou. Acabou de acabar meu show aqui no Putz Grilo, no Teatro Shopping Morumbi. E daí o Guilherme pediu pra fazer um negócio <risos> muito bacana e eu vou fazer. Trabalho dá trabalho Não, Sim. não dá trabalho Não dá <risos> Então não corta, tem que ir assim tá? <risos> Tem que ser assim, é isso, é. é isso, lógico Trabalho não dá trabalho Siga o RR, Valeu. Soares <risos> Olha, trabalho não dá trabalho Aproveita e segue aí o RR Trabalho não dá trabalho Boa noite senhoras e senhores Trabalho não dá trabalho Siga o RR você, olha aqui, presta atenção uma coisa, trabalho não dá trabalho, Sigo o RR e estude, foi! Trabalho não dá trabalho, valeu, sigo o RR. Por... Ei galera, aqui é a Melody, trabalho não dá trabalho, viu? Um super beijo! Turma, trabalho não dá trabalho, Sigo o RR, <risos> que amor!